Todo mundo subiu, sua irmã subiu, você não conseguiu, meu filho? Você tá chorando, é sua irmã aqui, ó. Ô, oh, dó. que que foi, Rex? Ô, oh, dó. O neném tá chorando, ô, oh, dó. O que que foi? Você a seu irmão, não. que que foi? Você tá chorando, Rex? Você quer subir, não tá conseguindo, não? Até a sua irmã tá conseguindo subir, e você não tá conseguindo? Ô, oh, você tá gordinho demais, Ô, oh, dó carinha, gente! Ô, oh, Tá chorando! Olha só a mãe aqui no meu colo, ó! Vem também pro colo do papai! Você quer a mamãe? Ah, você achou que eu tinha você subir, né? Sabe que você conseguiu subir? Ô, oh, tá gordinho demais, não tá conseguindo subir não, gente! O dó, tá conseguindo, a bolota, a bolota, gente, o dó, tá conseguindo, o gente, sobe, bebê, o que, que é isso, gente, chora, briga, vamos ver se você vai subir, Magalhães, sobe, manga. <risos> Sobe, Maga. Sobe, Rex. Sobe, Rex, papai. Quem está chorando, meu filho? Oh, dó. Oh, dó. Que foi? Papai está chorando. Sobe, bebê. Oh, dó. Ixi. Oh, dó, oh, dó, oh, oh. Oh, oh, Jesus, o que que aconteceu com o meu filho? Consegue subir? Ah, subiu, sua irmã subiu, aí. Sobe igual ela. Tenta, vai, Você vai conseguir. Vai, bebê. Oh do, não, não, gente não consegui, gente. Oh gente, tá falando porque eu não tô conseguindo subir, gente. Falar, todo mundo consegue, eu não consigo cuidar lá. Magali, para você não cair. Vem, papai, vem. Vem, papai. Vem, papai. Ela gosta de lamber a gente. Não, papai. Ai, ai, ai, ai. É gostosinho, zambia gente É gostosinho Hummm oh, Hummm <risos> Que lambia gente, né bebê? Que só lambia, né gente Subiu, subiu gente Consegui Parabéns ex. Subiu uh Hummm